Largas dezenas de pessoas manifestaram-se hoje em Lisboa numa ação promovida pela CGTP para exigir igualdade salarial no Dia Internacional da Mulher. A igualdade implica não só receber o mesmo pelas mesmas funções desempenhadas por homens, mas também a mesma carga horária dentro e fora do trabalho. Sim. Na pele, até através da avaliação de desempenho. Nós temos uma avaliação que é o CIADAP, que discrimina muito a mulher trabalhadora por causa da licença de maternidade e das ausências por licença de, de acompanhamento aos filhos. E sentimos isso na pele diariamente. Ainda hoje de manhã fizemos uma denúncia pública de uma colega nossa que não lhe deram o horário flexível nem o horário de aleitamento. A colega tem que fazer horas noturnas porque a empresa não respeitam esse direito dela poder amamentar o filho durante a noite e acompanhá-lo no horário de aleitamento. Por isso chocar por ela também. A CGTP alerta que as discrepâncias a nível salarial de carga horário ou de respeito por direitos laborais não só são ainda prática comum como têm vindo a aumentar. Não só há uma grande diferença como essa diferença se acentuou nestes últimos tempos porque a degradação das condições de vida e de trabalho no nosso país o que tem feito é aumentar as desigualdades. As mulheres são em maior número no desemprego, são em maior número nas que têm os salários mais baixos, são em maior número nos vínculos precários e eh, são as mais afetadas porque eh, recai muito sobre as mulheres também, eh, a vida familiar, a vida doméstica, as tarefas domésticas, eh, são as mais afetadas também eh, pela desregulação dos horários de trabalho e, e por toda, eh, um, horários longos e desregulados que não permitem conciliar a vida familiar, pessoal, com a vida profissional. A manifestação pela igualdade que ocorre no Dia Internacional da Mulher insere-se na Semana da Igualdade, promovida pela CGTP há já 10 anos.